Olha, pessoal, eu quero deixar bem específico que eu não odeio, assim, um professor ou uma professora, especificadamente. Eu não gosto de alguns, mas outros, como minha professora de arte atual, a minha professora de arte atual, eu, tipo, ela... Eu gosto bastante da minha professora, tem é inscrito no meu canal, mas eu mas já tive alguns professoras tanto quanto estranho. Mas de forma, de forma alguma, eu não vou, não vou falar mal delas. Bom, para dar um contexto nesse vídeo, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu não sei se você sabe, mas há um tempo... Eu, eu fazia animações no Gamerista, mas como era muito novo, a animação era a mesma coisa que beber água de esgoto, horrível. E eu decidi tentar fazer uma animação nova, com as minhas skills, Super Hacker, meu Deus. E tentar contar uma história da minha vida. Desculpa, Drowmess, que eu não sou sua cópia. Mas, né, agora vamos pro vídeo. Bom... Quando eu era um pouquinho mais criança, na verdade eu tenho 10 anos, então quando eu tinha, tipo, cerca de 8 ou 7 anos, e quando as, as aulas não eram virtuais, eu basicamente eu não tinha muita coisa o que fazer. Era recreio, onde é que as crianças só enchiam a pança e ficavam num battle royale intenso. A hora de estudar, que é a pior parte, que horrivelmente é a única coisa que você deveria ter na escola. Então, a minha parte de sair em casa, a maior felicidade da criança, porque não quer mais ficar naquele cafundó de nojo de ver outras crianças. Então, eu decidi tentar animar tudo isso e mostrar meu ponto de vista. Bom, não sei se sabe, mas desde quando era nessa faixa etária de idade, de 8 a 7 anos, quer dizer, de 7 a 8 anos, sei lá, eu era muito traquina, pode parecer que não, mas eu era assim. Porém, a boa parte das coisas que eu supostamente fiz Na verdade não tinha sido eu que fiz Mas sim, na, na verdade, uma criança me culpando só pra se livrar da culpa Que eu já fiz muitas vezes, mas não quero falar sobre isso E também, principalmente pelo fato que, tipo, como eu era uma criança aqui O pessoal não, confia, não confiava em mim e isso era errado, porque, tipo, se por exemplo, é, eu tô, sei lá, na escola, e do nada uma criança inventa de dar uma porrada na cara da outra, eu falo, professora, a criança vai dar uma porrada, ela vai achar que sou eu. E isso é ruim, porque na hora que uma criança vai dar porrada, na outra vai ficar, quem foi o que não falou que o menino ia apanhar? Tava lá conversando lá com a diretora, que eu não ligo pra vocês. E também esse vídeo aqui não é só pra xingar. Todas as professoras. Tem umas professoras inscritas no meu canal. Mas existe, uma tipo, algumas professoras no meu canal, especificadamente assim, que eu não curtia muito e elas não curtiam muito comigo. Mas as, a, a, a professora, minha professora de arte, a Kaylee, é, é de boa. Eu gosto dela e ela é inscrita no meu canal. <risos> Parece patrocínio. Mas bora pro vídeo. Quer dizer, eu já tá no vídeo, eu sou muito burro Tá, pra começar... Eu vou contar uma história que aconteceu, que é a prova que o pessoal não liga pra mim isso é ultra errado. Bom, um dia eu tava brincando de pega-pega com umas crianças, que era raro de eu brincar com esse tipo de criança e, de, e desse jeito. Então, tava brincando de boa. E... e por acidente, eu sem querer esbarrei no menininho. E o que deveria fazer? Um, pedir desculpas, coisa que ninguém faz na minha escola. Dois, chamar a professora e falar que foi eu. Ou três, deixar al al alguma coisa acontecer. Bom, como foi o um acidente, o menino não falou nada. Eu falei, tá ok, do nada. A supervisora, que são duas tias que fica me observando, fala. Vem chamar a coisa. Eu falei, peraí. Se eu, por acidente, esbarrei no menino e o menino não falou nada, como elas viram aquilo? Aquilo. Pode parecer idiota, mas literalmente... Uma vez eu tava lá, tipo, um... Eu tava, de, eu tava de longe, eu sem querer empurrei um... Eu sem querer empurrei, não, né? Eu sem querer bater no menino. E, tipo, a, a tia me chamou, foi bem parecido. Só que foi de longe, tava lá longe. Só que daí a tia viu. Ela nem viu, na verdade, as duas estavam conversando. E, ao mesmo tempo, tinha duas crianças se batendo na frente delas. E elas não fizeram nada. Bom, mas voltando... Tipo, eu tava lá com. Eu sei que empurrer um menino. Aí a tia olhou e me chamou. Isso deu muita raiva em mim. Então, quando eu fui. Tipo, eu fui levado. Eu fui levado pra diretoria. Diretoria. E adivinha o que eu fiz? Eu literalmente fui mandado pra casa, pra ver como são incompetentes algumas pessoas que tem lá. E eu pensei que, tipo, fosse o fim do mundo, porque, tipo, eu tava lá sem querer esbarrer no menino, todo mundo achou que eu fosse o vilão, sendo que foi um acidente. isso prova que as pessoas não falam, tipo, nossa, é o Marcos, coitado dele. Não, tipo, a pessoa pode ser a mais inofensiva do mundo. Se ela sacar uma arma e matar alguém, todo mundo vai botar a culpa na pessoa, Bom, só para avisar que esse vídeo foi meio que, tipo, eu não fiz muita qualidade. Aliás, porque é só um teste com as voltas. Se vocês gostarem, eu faço, tipo, um, mais animações desse tipo. E também que esse vídeo foi feito por um canal direct chamado Kel e Laura. Não sei se é esse nome. Mas eu gostaria que eles reagissem ao meu canal. Então, né, já que essa tela é dos créditos, vou deixar um respalcinho para vocês clicarem nos meus vídeos. <risos>